E aí, meus monstrinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Otávio Sejo, e vocês já sabem onde vocês estão. Faz muito tempo que eu não faço dele vlog pra vocês e hoje eu convido todos vocês aí do outro lado a irem comigo no espetáculo de dança brasileiríssimos que vai acontecer hoje aqui na minha cidade, em Sorocaba, no Teatro Municipal, pela Academia de Dança Arabesque. É um espetáculo muito legal. Eu vou estar meio que trabalhando lá dentro e eu quero poder mostrar pra vocês não só os bastidores, mas um pouquinho do que acontece no espetáculo. Então vamos comigo que vai ser bonito! Como de costume, o pessoal eles se reúne bem mais cedo e geralmente eles passam todas as danças antes e arrumam todas as marcações Pra que não tenha nenhum problema, eles testam luz, testam tudo, porque cada coreografia tem um jeitinho de fazer Ó, <risos> Tem muita bailarina, tem muitos estilos de dança que vão ter hoje O pessoal tá começando a entrar nos camarins agora pra se arrumar Então, tipo, eu não vou invadir muito Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir Porque tá, tipo, uma música lá eles estão passando o som Porque tem tá uma galera cantando que Tô ser? filmando! Vlog! É. É. Aqui é o camarim da Dança Nacional Entendi, tudo porque a gente tem esse mega espelho legal E gente bonita okay, É isso Um É assim é a reunião, a gente tá nervoso Ninguém tá nervoso eu particularmente nunca tinha entrado no, no camarim daqui, desse teatro. E ele é muito maior do que eu pensava que ele fosse. A oh. Vicky, ela vai cantar numa parte do espetáculo. Oh. E o que, é que tá acontecendo, Vicky? Eu tô em pânico, né? Simples assim. Ela nunca cantou para as pessoas, assim, desse eu jeito. Eu faço meus vídeos no Instagram, assim, que poucas pessoas veem, então eu tô em pânico. Mas eu vou tentar gravar o ensaio um pedacinho ensaio. dela para vocês verem. O ensaio. Ela eu, eu, eu... estão quase prontas, eu ajudei algumas aqui aí eu tô com fome agora, eu vim comer alguma coisa e é isso, três horas o espetáculo né gente três horas o espetáculo vai começar e tá em cima já é um e pouquinho né quase duas enfim vou gravar o máximo que eu puder agora pra vocês e é isso eu sou com você sinto muito amor